Glórias a Deus, glórias ao bom Deus, bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez, graças a Deus estamos ao vivo de novo, mais uma vez, mas dessa vez com a nossa live, jejum com palavras do reino, amém? É mais uma live que a gente está podendo voltar, em nome de Jesus para fazer, todos os domingos às seis e dez, nós estaremos aqui em nome de Jesus com a nossa live jejum com palavras do reino, graças a Deus, amém? Sem mais delongas, sem mais sem perder mais tempo, se você puder, aleluia, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, vamos meditar na palavra, nessa manhã em nome de Jesus. Gênesis capítulo 6. É o texto que nós vamos meditar nessa, nessa essa manhã em jejum. Essa manhã de domingo. Em nome de Jesus. Gênesis capítulo 6. Diz assim. Se você não tem uma Bíblia, basta você abrir no. Na descrição do vídeo que está aí o texto, que nós vamos ler, que é o capítulo 6 todo de Gênesis. Amém? Está na descrição, em caso você não, tem, não tenha uma Bíblia. Deixe seu like, compartilhe aí para poder mais pessoas estar com a gente. Deixe seu comentário, sua sugestão. Vamos ler a palavra. Enquanto a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos. Então declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano, Mortal o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre portanto ele não não viverá além dos 120 anos. Ora, aquela época é bem, ora, naquela época e também algum tempo depois havia néfilis na terra quando os filhos dos deuses possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Esses gigantes foram, foram heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na Terra, e que toda a motivação das ideias que promoviam das suas entranhas, era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra e esse sentimento feriu profundamente seu coração. Declarou então o Senhor, farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei. Todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves dos céus, arrependo-me de haver havê-los feito. Contudo, Noé, o Senhor, demonstrou a sua graça e misericórdia. Eis a história de Noé: Noé gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu, que a ponto de, e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. E declarou Deus a Noé, eis que darei fim a todos os seres humanos, portanto a terra se encheu-se de violência por causa deles. Eu o destruirei juntamente com a terra, farei uma arca de madeira regizinosa, e tu a farás de caniços e a calafetarás, com betume por dentro e por fora. Exatamente deste modo a farás, para o comprimento da arca tre trezentos côvados, para a sua largura cinquenta côvados, para a sua altura 30 côvados. Farás um teto para a arca e a rematarás um côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado e as farás um, um primeiro e um segundo e um terceiro andar. Da mesma parte mandarei o dilúvio, da minha parte mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra a fim de que es... terminarei debaixo de do céu toda a carne que, tive, que, te, que tiver fôlego de vida. Tudo que sobre a terra da, a face da terra deve desaparecer. Tudo de fa... da, sobre a face da terra deve desaparecer. Mas estabelecerei a minha aliança contigo e entrarás na arca tu e a teus filhos, tua esposa e as, e as mulheres de teus filhos contigo de tudo o que vive e de tudo o que é carne farás entrar na arca dois de cada espécie um macho e uma fêmea para os conservares em vida contigo de cada espécie de aves de cada espécie de animais de cada espécie de todos os répteis do solo virá contigo um casal para os conservares em vida. Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazeno. Isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez. Tudo em conformidade com que Deus lhe ordenara, ele concluiu a obra. Aleluia. Glórias ao bom Deus. Vamos orar em nome de Jesus, Senhor meu Deus e Pai, Deus de misericórdia, graças te damos ó Deus por mais esta manhã de estarmos aqui em jejum, Senhor Deus, lendo a tua palavra, Pai, abençoa aqueles que podem estar aqui neste momento de jejum, lendo a tua palavra com a gente, aquele que não pode estar de jejum também, que o Senhor também abençoe, porque o jejum é algo, é, é algo de intimidade com o Senhor e o Adorador. Deus querido, Deus santo, Deus amado, abençoe, Senhor Deus, nosso jejum nesta manhã e também abençoe aquele que não pôde, Pai. Em nome de Jesus, Deus querido, Deus amado, derrama o Teu Espírito sobre nós. Eis aí a exposição da Tua Palavra, Senhor. Eu creio que o nosso maior alimento nesta terra é a Tua Palavra, porque Teu Filho diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da Tua boca, Senhor. Pai querido, Pai santo, nos abençoe, nos dê um ótimo dia na Tua presença, fortaleça a nossa vida espiritual, fortaleça a nossa carne, nosso espírito, repreendendo toda a enfermidade, todo o mal, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai Santo. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria para a saúde, derrama Tua graça sobre nós, Pai. Glorioso e Santo Deus, muito obrigado, Pai Santo, por mais esta manhã. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, glórias ao bom Deus. Bom, acabamos de ler o capítulo 6 de Gênesis nessa manhã em jejum, é como eu disse nas outras lives que a gente começou e acabou, a gente teve que ter, dar uma parada por causa que eu tive alguns problemas aqui, mas nós vamos continuar, onde nós vamos ler a Bíblia de jejum em nome de Jesus um capítulo por dia, o dia que, que der para ler dois capítulos ou três capítulos, nós lemos dois, dois ou três capítulos o dia que der só um, nós vamos ler só um vai depender do tamanho do capítulo pra gente ler um ou dois ou três mas nós vamos ler a Bíblia inteira nessa manhã com jejum, com palavras em nome de Jesus e no dia de hoje nós lemos o capítulo 6 aonde fala da diversidade do ser humano, onde fala da corrupção da raça humana é um texto muito peculiar, porque fala da, da parte onde Deus se arrepende de ter criado o ser humano, e isso é muito forte isso é muito é, isso é muito sério porque o texto diz que os homens se multiplicaram sobre a face da terra e nasceram mulheres. E os filhos de Deus viram as filhas dos homens e eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhe agradaram os olhos. Aqui é uma divergência muito grande de, de ideias, mas dizem aqui que esses filhos de Deus que se agradaram com as filhas dos homens eram anjos, anjos caídos. E eu tenho também esse entendimento porque a Bíblia fala que depois dessa relação desses filhos de Deus com as filhas dos homens nasceram gigantes, homens perversos, homens rudes, foram homens que, esses homens é... tiveram muita fama naquela época da sua perversidade. E... E quando a Bíblia fala que eram heróis dos tempos antigos, porque fizeram feitos extraordinários naquela época. E o versículo cap... 3 diz que declarou Deus, por causa da magnidade do ser humano mortal, ele... Ele... ele ia tirar do Espírito Santo dos homens, e os homens não iam viver mais de 120 anos. Aleluia, interessante que isso é uma passagem que prova muito a respeito das escrituras, porque hoje, como é difícil né, uma pessoa chegar aos 120 anos, que dirá passar dos 120 anos. Contudo, o Senhor observou a perversidade da sua irmã que havia crescido sobre a terra e que toda a motivação e ideias proveniam de suas entranhas e sempre e somente inclinada à prática do mal, o homem estava mal, todas as suas ideias era fazer o um mal, e então a Bíblia diz que o Senhor se entristeceu muito a ponto de estar profundamente é, triste no seu coração, profundamente, é, e nessa tradução diz que ele ficou até com o coração ferido, né, e se arrependeu e disse, disse o Senhor, farei desaparecer dos superfícies da terra todo ser humano. Deus já estava decidido de exterminar todo o ser humano. Contudo, capítulo o versículo 8 diz que contudo o Senhor é, demonstrou a sua graça e misericórdia para com Noé. Interessante que nós, nós falamos disso ontem, na, na live de ontem. Nosso, nossa madrugada no reino que a graça de Deus ela sempre existiu hoje nós não vivemos no tempo da graça nós vivemos no tempo da graça revelada por Jesus, mas na verdade a graça de Deus ela sempre existiu porque se não fosse assim é... esse texto que nem, nem, nem teria sido escrito porque Deus já tinha destruído essa, o ser humano lá no Éden aleluia porque lá no Éden o ser humano já tinha pecado contra Deus, feito aquilo que Deus disse para não fazer. E Deus ainda usou, usou de misericórdia com Adão e Eva, tirou deles o Éden, mas os ainda poupou em vida para que a raça humana tivesse a condição né, ou a chance, vamos dizer assim. Mas tudo está dentro do plano de Deus para que viesse se arrepender. E aqui está dizendo que Deus estava decidido a destruir todo o ser vivo de espada à face da terra. Contudo, Deus decidiu também demonstrar sua graça e misericórdia sobre Noé. E diz que Noé ainda tinha três filhos, Sem, Cam e Jafé versículo 11 diz que a terra perverteu-se tanto diante de Deus e encheu tanto de violência que Deus observou a terra e viu a, ponto, a sua perversão chegando à humanidade com práticas malignas. Então disse a Deus para Noé, aí Deus pega e conta para Noé os seus planos. Diz, olha, eis que darei fim a todos os seres humanos. Portanto, a terra se encheu de violência por causa do ser humano. Show de violência, show de maldade. E ele diz para Noé que vai destruir toda a terra. Então manda ele fazer uma arca. E dá a ele ali o, os comprimentos, os tamanhos corretos que ele deveria fazer aquela arca. E interessante que Jesus disse que nós o dia da sua volta será como os dias de Noé. que ele virá para resgatar um povo separado. Interessante que é muita semelhança realmente como nos dias de Noé. Porque Noé apregoou esse, esse dilúvio durante 100 anos sem que ninguém o acreditasse. As pessoas também zombava dele da mesma forma de hoje as pessoas pregam que Jesus vai voltar, que este mundo será destruído, e as pessoas zombam do evangelho, zombam daqueles que pregam que isto vai acontecer, mais um dia vai acontecer, por isso que ele diz que será como nos dias de Noé, quando ninguém estiver esperando, ele virá e levará o seu povo, da mesma forma que Deus fez esse plano aqui, fez a arca, mandou Noé fazer a arca, e sobreviveu só ele e a sua família. E naquele grande dia só vai sobreviver Jesus, só vai sobreviver também uma só família, a família de Cristo, a família do povo salvo. Porque aqui ele diz para Noé, assim, olha, eu vou, toda face, tudo que está sobre a terra vai perecer, mas eu estabelecerei a minha aliança contigo e você entrará na arca, você e seus filhos, a tua esposa, as tuas mulheres, vocês entrarão na arca, e eu estabelecerei uma aliança com vocês, e, e, e manda Noé tirar de todo ser vivo um par, é, de todo ser vivo ele, ele separar um macho e uma fêmea para conservar o vivo, então Deus aqui faz a escolha da, da família de Noé e pede a ele para escolher também os animais que deveriam estar vivos. Ele Todos os animais que estão na face da terra, ele escolheria um, uma, um casal para permanecer vivo com ele e a sua família. E ele diz, e estabelecerei, e estabelecerei com você a minha aliança. Glória a Deus. E no versículo... 22 diz assim e Noé assim fez tudo em conformidade com que Deus lhe ordenara ele concluiu a obra aleluia, isso aqui é um retrato Noé aqui no versículo 22 é um retrato da igreja né, que temos que concluir esta obra que é pregar esse evangelho de salvação de que realmente a terra vai perecer que só vai se salvar aqueles que estiverem com Jesus, estiverem crendo que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus disse que ele virá para aquele povo que estiver esperando, isso é interessante, eis que voltarei para todos aqueles que estiverem esperando, ou seja, que estiverem realmente crendo na sua volta, porque infelizmente, ou felizmente, não sei, mas o Evangelho é para todos aqueles que creem, aleluia, é para todos aqueles que creem, os que creem serão salvos. todos que creem e foram batizados serão salvos, eu não sei quanto é você que está vendo essa live, mas eu creio do fundo do meu coração e anseio, do fundo do meu coração do dia, desse grande dia chegar, onde nós estaremos concluído esta grande obra de pregar o evangelho a todos os criatura todos os cantos da terra. Porque é isso que Jesus disse. E o evangelho, esse evangelho do reino será pregado a toda criatura, todos aí sim virá o fim. Aleluia. Essa é a grande obra que nós temos que completar. Noé completou sua grande obra que era construir a arca, separar os animais, a sua família, Para eles começarem de um ponto zero, né? vamos dizer assim, começarem novamente de acordo com a vontade de Deus. E isso nós vamos falar na próxima live, nós vamos ler o capítulo 7, em nome de Jesus. Amém? Então, nessa live foi isso, nós lemos o capítulo 6 de Gênesis. Nós vamos completar a Bíblia inteira, todo domingo. Às 6h10 nós vamos ler um capítulo bíblico, até nós completarmos toda a Bíblia em nome de Jesus, nós, vamos, nós não vamos quebrar essa, essa sequência, nós vamos ler a Bíblia toda, gente, estamos aí no capítulo 6, próximo domingo vamos ler o capítulo 7, é, é triste dizer, mas infelizmente uma grande maioria... E é certo que já fizeram essa, essa pesquisa Que 70% das pessoas que se dizem cristã Nunca leu a Bíblia toda Então vamos fazer esse propósito de lermos a Bíblia inteira De Gênesis Apocalipse O nosso jejum com palavras do reino Todo domingo, às 6 h da manhã Em nome de Jesus Se você puder estar aqui com a gente Faça isso <tos> compartilha, deixe seu like, deixe sua sugestão aí nos comentários é... se não for inscrito, se inscreva vem estar conosco nesse jejum abençoado, todo domingo às 6 e 10 da manhã, onde nós vamos ler todas as... toda a Bíblia sem pular nenhuma vírgula, nós vamos ler toda até o capítulo até o livro de Gênesis, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus graças a Deus então vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais essa manhã, onde nós podemos estar aqui nesse momento de comunhão com Deus através da sua palavra. Amém? Senhor Deus querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor Deus, por mais esta manhã. De estarmos aqui em jejum, Senhor Deus, lendo as tuas escrituras, Senhor. Muito obrigado, Pai querido. Abençoe cada um que pôde estar aqui com a gente, de jejum, lendo a tua palavra. Aquele que não pôde também, que o Senhor venha abençoar grandemente, Senhor Deus. Deus querido, Deus amado, nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê força, saúde. Repreenda todo o mal sobre nossa casa, sobre a nossa família. Nos dê força, Senhor Deus, e de perseverança. Pai querido, Pai amado, coloca no nosso coração o prazer de ler as Tuas Escrituras. Em nome de Jesus, repreenda todo o mal, Senhor para a Tua honra e para a Tua glória, no nome santo de Jesus, amém, Pai. graças a Deus, glórias a Deus, aleluia, Eu agradeço aquele que pôde estar conosco até agora, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê muita graça, muita saúde, no nome de Jesus, que repreenda todo mal molde sobre a Tua vida, em nome de Jesus, você que não pôde também, que está vendo agora na live gravada, que Deus também te abençoe. Eu peço a você que deixe aí nos comentários a sua sugestão, a sua crítica. Escreva alguma coisa para nos ajudar. É... Diga alguma coisa que você gostou, que você não está gostando dessas lives, mas escreva alguma coisa para nos incentivar a continuar com essa live. Em nome de Jesus, eu vou continuar até a gente terminar toda a Bíblia, com o nosso jejum, com a Palavra do Reino, todos os domingos, às 6 e 10 da manhã, em nome de Jesus, nós vamos terminar esse propósito, para a honra e glória do nosso Deus, amém? Então, deixe aí seu comentário, seu like, se inscreva, ative o sino das notificações, no mais que a graça e a paz, que excede todo entendimento, as duas consolações do Espírito Santo, e o grande amor de Deus possa estar sobre nossas vidas, não só hoje, mas por toda a eternidade. E aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Vocês não sabem é o prazer que eu tenho de ler as escrituras sagradas. Ainda mais de jejum. Que sendo o primeiro alimento do dia, é maravilhoso. Amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz. Agora eu te espero mais tarde na nossa live madrugada no reino. Em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, até logo. <coughs>